Vai viver para o estrangeiro? Pesquise quais os centros de saúde, clínicas ou hospitais a que recorrer, se necessário. Ah, e não esqueça o pé direito à chegada.